Papai, quando foi me registrar, ele falou, é Aparecida Bélgamo. Eles puseram Bélgamo. É descendente de. Espera um pouquinho? É Italiano. De... Italiano. Os meus avós vieram todos da Itália. O nome dos avós da senhora? Hugo Maritã e Amália Zanardi. E eles chegaram e ficaram morando aonde na região? Eles, eles chegaram e ficaram.. A maioria deles chegaram, já chegaram para Franca. De mas aqui. Aqui, aqui na região tem muito da, da Maritana. Então, então, mas eles vieram para cá justamente para trabalhar na lavoura. Lavoura? É. E de, de, de, se espalhou, né? Eles vieram, todos os irmãos. Mas n, n, lá no, no Porto, ela, eles se, des, se dispersaram. Cada um foi para um lado. Tem no nesse Brasil que não acaba mais. Dessa região aqui. Tem cidade pequena, Pedregulho, tem... não. Uh, Restinga. Restinga tem? É. Me fala o nome dos irmãos da senhora, que é um Se... famoso, né? Eu tenho eu, eu tinha, tinha dez irmãos. Fala do mais velho, começando. O mais velho é Valdomiro Bergamo, depois tem a Umbelina Bergamo, Antônia Bergamo, Claudimiro, que é vivo ainda Bergamo, o Antônio, que é o Canário. O Canarinho. O Canário. Canário. O Passarinho, que é o Pedro Bergamo. O Pedro é o... Cana... o Passarinho é o que o... É, né? É o Pedro Bergamo. É, os dois são ir... eram irmãos. São irmãos. É. São irmãos. É. Eu, Aparecida Bergamo, tem a minha irmã Amália Bergamo, a Milcar Bergamo e Norivaldo Bergamo. Que coisa boa. É um Agora, bom. me fala um pouquinho, como que esses irmãos começaram a cantar desde pequeno? Como é que é? Quanto Não, pra... ele tinha o quê? Tinha uns 18 anos? Mentira. Eles tinham um, é, uns 18 anos, quando eles começaram. Foi um, foi um funcionário trabalhar com, na fazenda com a gente e eles, ele, ele tocava a viola. E aí ele começou... Aí eles a... começaram a cantar com esse moço... E, e eles aprenderam a viola com, com esse moço? Com esse moço. A senhora lembra o nome dele ou não? João... É, João... João Areia. João Areia. É. A senhora me falou dos avós da senhora, né? Como que eles se chamavam? Por parte de... Marcelo de, de, só falou dos pais, né? É João Bergamo e Virginia Bergamo. Da minha, do meu pai. Por que que o passarinho nasceu em... Altinópolis. Porque a gente morava, todo mundo nasceu lá na, na, na região. Naquela região? De Altinópolis. Na fazenda Jatubá. Jatubá. E, e meu pai se, se desviou para Brodowski ali, quando... Ficou um ano em Brodowski. Porque naquela época ele saía, né? Terminava é. a colheita, acertava, é. né? Ele ia embora. E chegou lá e eu nasci. A senhora é uma das mais novas, é a caçula? Estou no meio da safra. No meio da safra. Hoje são quantos que estão vivos? Então, nós da... estamos vivos em seis. Em seis. Morreu quatro. E dois de criação também Como que chama os, os de criação que a senhora. É Pedro Nogueira. Pedro Nogueira. E Carmen Nogueira. Eram dois irmãos. Mas não eram gêmeos, não? Não. A senhora teve algum, ah, na família da senhora, é, parto de gêmeos? Não. Não. Tenho só uma, uma sobrinha. teve? Eu tenho uma sobrinha em Bacatais, que ela, ela, ela, ela, ela, ela tem até dois dias. Aqui em Franca, a senhora trabalhou com o quê? Em casa só? O barulho. Não, entendi. Aqui em Franca a senhora sempre trabalhou em casa. Casou aqui? Não, eu tenho, eu, tenho, eu tinha loja desde, desde nova. Loja de, de. Lojinha da Cida. Loja da Cida, ó. De... Aqui, eu agora. agora é minha filha que é dona da loja. Como que ela chama? Cristiane Bélgamo. Bélgamo. E a companheira da senhora, como é que chama? Essa aí que. É. Ah, é lindáuria. Anda lindáuria. Chega aqui só um pouquinho para ficar perto. Amiga é amiga. Hein? Não. Ah, é amiga é amiga, para ficar junto. É. Ah. E se for filmando? Aí ah, se for filmando. Que povo, que fazendo história. Filmar duas velhas de 83 anos. A senhora tem quantos anos? 83. E ela? 84. 84. 84. Ela é natural de onde? Rifaina. Rifaina, aqui pertinho. A senhora andou na Mogiana. Hã? Ah, a senhora andou na Mogiana. Tinha misto, tinha o um, um trem, né, que era... É. misto era assim... balinha, porco... Trazia é. traseira era tijolo, da é. época, né. A senhora andou também no trem, sim. porque... é Ia pra. Morgiana. Pra, pra, ribe, pra Ribeirão, pra Ribeirão Preto. Eu sou lá de Riponha, eu tava com 23 anos. Então a senhora passou ali naquele chapadão? Passei. Ah, é, é, Idaiá, né? Idaiá. É. Como é que chama outro lugar lá? Cristais Paulistas, era Guapuã, foi fácil para Cristais Paulistas. Mas tinha outro lugar que a senhora saltou: Igaçaba. E gaçaba. era a cidade de Ana, você... que, ah, tá firme aqui A hoje. hora que o trem chegava, nós íamos caçar. Todo vamos mundo lá. Aí. As moças, tudo ia para lá. Ah, Deus mas era Deus... é bonita, né? Ó, oh, eu sair. fiquei muito não contente. Você... Eu quero apertar a mão da senhora, que eu fiquei muito contente, Dona Cida, pela entrevista. E eu quero dizer aqui, a, a, essa cidade de Franca, o que tem de gente... Né? Depois começaram a vir os mineiros, né? Gente boa. Gente boa, né? Mas tem muita gente que... os italianos, espanhóis, né? E... a senhora é descendente de quê, dona? Batista. Batista? O que que a senhora é do, é do Batista que, foi, que é casado com a dona Marta Maned? É. De Pedregulho. É família grande. É, mas eu eu não, não lembro, não. Não lembro, não. É. Aquela engaçada que a senhora falou ali era uma, um lugarejo muito acolhedor, né? É. Porque Lá tinha... hoje está a família Ela... dos Ferreira. A senhora conhece é. aquela, aquela família Ferreira? Engraçado, desde, desde que eu vim para Franca. O, o doutor João de Joaquim de Ferreira, de é. Ferreira. É. é daquela região. É, primo, é, é, São primo deles. Primo do doutor João. Do... A família do Dr. João. Ferreira. João Ferreira. Então você já conhece a, a, as irmãs do Dr. João, que era as filhas do Sr. Hortêncio Ferreira. Isso. A filha do Alzira, né? A dona Alzira foi professora, né? A Alzira mora na minha. Eu moro na Rutica e ela faz fundo candela da Pato Conrado aqui. A Pato Conrado? É. Aqui na estação. Essa estação aqui era movimentada na época de vocês, né? E é isso E ainda é. Agora, ó, que um, um abraço para a mais. senhora. Só um pouquinho. Eu fiquei muito contente e quero manifestar aqui o meu carinho, minha Obrigada. atenção. Obrigada. Que Deus abençoe. Amém. Isso é. Vai passar no Memórias e Vida o registro que a gente faz de família, né? Isso é, é tão bom. Ó.